Olá, olá, Meu nome é Vanessa, eu faço parte do canal Vitamina Maluca, onde misturamos autismo, surdez e viagens. Hoje vamos falar sobre literalidade. Eu tenho altos problemas por causa de literalidade, então assim, algumas são até engraçadas, porque se eu tiver distraída, a bola fora é maior. Então, eu tava conversando com certas colegas da faculdade, Daí alguém perguntou assim: Ah, Vanessa, você perdeu seu pai? Meu, ele saiu de supetão. Eu falei: Não, não perdi não. Se eu tivesse perdido, eu tava procurando. Ele morreu. É óbvio que todo mundo riu da minha cara. Outra coisa: convite de festinha. Falando de novo do meu sobrinho. Ah, eu recebi o convite do aniversário dele e tava lá escrito que o aniversário era às 10 da manhã eu já falei que eu e o Rafa a gente mora em São Paulo e a família dele mora em Campinas daí eu queria, eu só, eu só tinha mais desesperada por festa dele quando eu vi que era 10 da manhã eu falei para o Rafael Rafael, eu não quero chegar lá cansada, com sono, de mau humor e é muito cedo, vamos fazer assim, vamos dormir em Campinas e daí a gente acorda e vai pra festa, a gente vai estar tá super animado e vai aproveitar mais sabe o quanto ele é importante para mim e falou tudo bem amor e a gente foi dormiu no hotel para não incomodar ninguém que eu odeio incomodar as pessoas e no outro dia era 10 da manhã eu e o Rafael estávamos lá no lugar marcado do aniversário quando a gente chegou a minha cunhada falou assim nossa vocês chegaram cedo eu falei não eu cheguei no horário tava marcando 10 da manhã ela falou assim não tava marcando 11 eu falei não Tava marcado 10. Não, tava 11. Tava 10. Tava 11. Tava 10 até que ela falou assim: não, tava 10, mas era até chegar às 11. Puxa. Daí eu peguei e falei pra ela: falei assim, olha, a próxima vez que você fizer isso, você me avisa a hora certa que é para chegar, porque eu chego na hora que tá marcada. Daí ela me explicou que existe uma regra social que a gente não chega na hora que tá marcada e pra mim isso é bem difícil, mas depois dessa eu comecei a perceber que realmente as pessoas esperam que você não chegue na hora que está marcado, então o que eu falo é, não é muitos os lugares que eu e o Rafael vamos né, eu falo pro Rafael, pergunta que horas é para chegar de verdade, daí a hora que a pessoa falar que é para chegar de verdade é a hora que a gente chega, porque quando eu, eu marco as coisas você pode ter certeza que você pode chegar na hora que tiver marcadinha lá, vai estar tá tudo pronto. Porque no meu casamento também, eu casei na hora, na hora que eu marquei. Eu sei que chegou gente depois, mas ok, eu, eu casei na hora que eu tinha marcado. Então eu já aviso a todos que existe uma regra social, que o horário para o qual você foi convidado, não é o horário que é para você chegar. Então você tem que dar, tipo, vou falar uma meia hora a mais, de atraso legalizado, vamos dizer. Eu prefiro, na real, perguntar. O Rafael, geralmente, é o intermediário aqui de casa, né? ele pergunta para a pessoa qual é a hora que é para chegar de verdade e, geralmente, as pessoas falam. Então, agradeço a atenção de todos, peço que se inscrevam, agradeço os inscritos e uma vida boa e leve a todos.